Olá, eu sou a Maria do Blog, logo Maria, e hoje vou-vos mostrar como é que vocês podem fazer este efeito. Vocês podem usá-lo tanto em vídeo como em foto, por isso eu vou-vos explicar os dois. Por isso, se vocês quiserem ver como é que eu fiz este vídeo, esta foto, é só que vocês assistir e espero que gostem. que vocês precisam é de um espelho, eu tenho este aqui do meu quarto, a segunda coisa que nós vamos precisar é de uma câmera fotográfica de um vosso telemóvel, tanto faz, qualquer coisa funciona, mas a única coisa que eu vos vou pedir é que filmem tudo, fotografem tudo, no mesmo dia, à mesma hora, porque quanto mais rápido forem as vossas filmagens as vossas fotos, mais facilidade vocês têm depois na edição. Por isso, eu quero vos ensinar a forma mais rápida, mais simples, mais tudo, por isso para esta foto, para estas filmagens nós vamos filmar, não vamos tirar foto, vamos mesmo filmar, porque é tão simples como carregar no um botão para filmar e só precisam de fazer posses, andar de lado para o outro, depois retiramos frames, ou seja, pequenos excertos do nosso vídeo para criar essas montagens, por isso. A primeira coisa que vocês têm que fazer é, claro, tirar as primeiras fotos, por isso nós temos que pensar nisto como duas fotos, a foto base que nós estamos deste lado da realidade e depois a segunda foto em que nós estamos do outro lado do espelho. E a ideia seria nós fazermos poses diferentes, expressões diferentes, para o espectador sentir algo estranho. De um lado está a acontecer alguma coisa, mas do outro lado do espelho está a acontecer outra coisa. E é um efeito super engraçado que eu quero mesmo que vocês experimentem porque é muito, muito fácil. Por isso, nós vamos pegar a nossa câmera e vamos pô-la a filmar e vamos começar a fazer as poses para a primeira foto. Por isso, eu quero uma foto assim mais ou menos nesta, nesta zona, porque assim também tenho espaço para o meu espelho fazer o que quiser. Eu vou colocar-me aqui neste lado, assim eu consigo que a parte da edição da foto seja só para ela e não haja grande interferência. Claro que vocês podem colocar-se mais assim, mas depois da edição vão ter que recortar aqui esta zona. Por isso, se vocês não tiverem grandes conhecimentos de masking, de máscaras, tanto no editor de vídeo como no editor de foto, aconselho-vos a utilizarem um bocadinho para aqui, e assim é muito mais fácil de recortar esta área. Depois, o que nós vamos fazer é filmar a segunda parte, ou seja, o espelho. E vocês podem se virar para aquele lado e começar a fazer algumas poses estranhas. Tentem sempre fazer poses que este lado da realidade não está a fazer. Poses muito diferentes para haver ainda mais impacto na vossa foto ou no vosso vídeo. Novamente, tentem que esta zona do espelho seja só para ela, ou seja, não se coloquem muito à frente do vosso espelho, tentem colocar-se mais ou menos nessa zona e façam só os vossos movimentos aqui no espelho. Se vocês tiverem a usar uma câmara compacta ou uma câmara reflex, provavelmente vocês vão ter aquele. Desfoque de fundo, por isso pode ser bom, pode ser mal, de acordo com o que vocês querem fazer. Se vocês não quiserem esse desfoque, tentem aumentar o número do diafragma ou utilizem o vosso telemóvel, porque o vosso telemóvel vai colocar tudo nítido, tudo focado. E se for isso que vocês querem, aconselho se ou o telemóvel ou aumentar o número do diafragma, porque assim conseguem focar tudo e tudo estar focado. Ok, para estas fotos, se vocês não criaram fotos, mas criaram um vídeo, nós vamos ter que primeiro recrutar as fotos. E para isso nós vamos utilizar o VLC, que é completamente gratuito, ou o vosso telemóvel, como eu já vos vou explicar como fazer. Por isso, a primeira coisa que nós temos de fazer é abrir o VLC e ir vendo, frame a frame, que foto é que vocês gostam mais. Depois já precisamos de clicar no botão vídeo e depois de clicar no último botão, take snapshot, e assim vocês conseguem ver que ele cria... Queria a foto e coloca no link que aparece logo à beira da vossa foto. Neste caso, colocou-me na pasta Pictures, na pasta imagens, provavelmente para vocês também irá colocar exatamente no mesmo sítio. Agora nós temos a imagem número 1, temos que buscar a imagem número 2, que é a imagem do espelho e é só fazer exatamente o mesmo processo, carregar no botão vídeo e depois carregar no botão take snapshot e a imagem será guardada exatamente na mesma pasta. Ok, se vocês estiverem no vosso telemóvel, se vocês gravarem os vídeos no vosso telemóvel, o que vocês têm que fazer é ir à galeria, depois só precisam de clicar na tela para ver mais opções e carregar no botão reproduzir vídeo. Ao clicar aí vai-vos aparecer um ícone que é uma imagem e ao clicarem nela vocês tiram uma foto do vosso vídeo e é tão simples quanto isso. Para vários telemóveis deve haver outra opção, mas se vocês não encontrarem essa opção podem ir ao VLC no vosso computador ou tirar print e depois recortar. Ok. Se vocês quiserem as fotos com um bocadinho mais qualidade, não se esqueçam que podem também tirar fotos. Eu estou-vos a tentar ensinar a forma mais fácil, mas se vocês já tiverem um bocadinho mais conhecimentos, podem tirar fotos deste frame e depois daquele e depois, claro, fazer a edição, que é isso que vamos fazer agora e vai ser isso que vai tornar estas fotos e estes vídeos em algo mais. Por isso... A edição de foto vou-vos mostrar no Adobe Photoshop, mas também vou-vos mostrar no PixArt porque sinto que muita gente usa essa aplicação, mas mesmo que vocês não tenham nem o Photoshop nem o PixArt, vocês podem ver uma lista que eu deixei lá embaixo de possíveis editores de foto gratuitos que vocês podem utilizar e quando vocês virem este tutorial, vocês vão perceber que é muito, muito fácil porque a ferramenta que eu vou usar é só uma, vocês vão conseguir aplicar isto em qualquer editor de foto, por isso vamos começar agora com a edição de foto que eu sei que é o que vocês querem mais ver e depois vamos passar para a edição vamos lá! Ok, no Photoshop o que vocês têm que fazer é colocar a vossa imagem e depois colocar a segunda imagem por cima e o que nós vamos fazer é só apagar com a borracha parte da nossa camada superior para conseguirmos ver o que é que está na camada de baixo e isso vai criar a ilusão de que o vosso espelho está a fazer alguma coisa e vocês estão a fazer outra coisa e como vocês estão a ver é tão simples como usar a borracha, por isso vamos agora passar para o PixArt e no PixArt é exatamente a mesma coisa, nós vamos abrir a nossa imagem, vamos colocar por cima outra da camada, que é a nossa segunda imagem, e depois com a borracha, vamos apagar a da segunda camada, da camada que está por cima, as zonas que nós queremos que apareça a camada de baixo. Tão simples! E fica tão bem! Ok, vamos ficar nos nossos vídeos e vamos fazer como nós fizemos no editor de imagem. Vamos colocar a primeira parte em que nós estamos deste lado, o lado normal, e depois vamos colocar por cima, como se fosse uma camada extra, vamos colocar por cima a parte do espelho em que nós estamos a fazer coisas estranhas. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar uma espécie de borracha, nós podemos utilizar a função crop ou podemos utilizar também o masking, ou seja, criar máscaras e colocar exatamente assim nesta área, ou seja, dizer que a parte do espelho só ocupa aquilo e tudo o resto é para a nossa camada de baixo. Acho que faz sentido. É uma espécie de borracha, mas mais evoluída. Ok, o que nós vamos precisar de fazer é então colocar a nossa primeira camada e depois em cima vamos colocar a nossa segunda camada que é o vídeo do espelho. Depois vamos aos efeitos e vamos procurar por crop e vamos arrastar para a segunda camada, como nós fizemos no Photoshop e no PixArt. Depois eu vou retirar no left vou acionar um bocadinho de percentagem e vocês estão a ver que a parte de baixo aparece. Mas há ali coisas que não funcionam muito bem, por isso vamos usar o método. Vamos retirar então o crop da nossa segunda camada e vamos carregar neste ícone que eu estou aqui a apontar na zona da opacity e vamos começar a fazer pequenos pontos e delimitar exatamente o nosso espaço do espelho. E assim instantaneamente nós temos uma espécie de crop uma espécie de recorte, mas muito mais ajustado ao nosso vídeo, e como vocês viram, o ombro agora não fica cortado, fica perfeito, fica uma edição perfeita. Agora vou mostrar uma opção em que o vídeo da segunda parte, o vídeo do espelho, foi tirado um bocadinho mais tarde, ou seja, já está um bocadinho mais escuro, por isso que eu vou fazer exatamente a mesma coisa, vou ao peça, carregar naquele botão da pen e vou começar a delimitar o meu espelho. E Vou só mesmo delimitar o espelho e não as bordas, porque estão demasiado escuras. E estão a ver que está ainda muito escuro, por isso que eu vou fazer é como se fosse numa edição de foto. Vou aumentar ligeiramente a exposição e não vou fazer muito mais que isso. Por isso, vamos então a Lumetric Color e depois em Exposure eu vou aumentar ligeiramente para ficar o mais parecido possível com a nossa imagem principal, a nossa camada de baixo. E o resultado fica algo deste género. Ideia para vídeo, se vocês não tiveram um editor de vídeo e queiram mesmo muito, muito, muito ter esse tipo de edição, o que vocês vão precisar de fazer é, em vez de tirar foto, no vosso vídeo, uma foto da camada da frente e da camada de trás, o que vocês têm que fazer é ir a essa primeira camada que vocês gostam e tirar foto, tirar as frames, de mais 5 a 10 frames, e depois vão à segunda camada, e tiram as 5 frames seguintes ou as 10 frames seguintes, como vocês quiserem. Depois, vocês têm que unir a primeira camada com a segunda e fazer a edição como nós fazemos no PixArt de e depois, no Shot vocês têm que fazer a juntar todas essas edições que vocês fizeram de foto e transformar essas fotos em vídeo. Ou seja, já têm movimento porque foram buscar frames seguidos e assim têm um movimento certo. É um bocadinho mais trabalhoso, claro, mas para quem quer mesmo, mesmo, mesmo ter este tipo de vídeo e não tem editor de vídeo no computador, só precisa do InShot e só precisa do PixArt. Faça. Tudo é possível, não se esqueçam. Por isso, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, espero que vocês tenham gostado desta ideia, tanto para foto como para vídeo. Acho que dá uma publicação super engraçada para o Instagram, por isso digam-me se vocês gostaram deste tipo de edição e se gostavam de ver mais e vamos nos fazer